Hoje eu recebi duas surpresas na minha loja, apareceu e eu vou comprar com vocês e vamos testar aqui ao Vivaço, manos Será que vai dar bom? Será que é da hora? Você vai saber agora aqui no canal Bruno Clash Ok Vocês, galera, o seguinte, já estamos aqui e vamos fazer a zoeira Mas antes, vamos ver aí o que, que dá pra gente resgatar já no nosso passe aqui, né Tem algumas coisas que a gente pode resgatar já, vou deixar algumas coisas mais pra frente Mas ó, gemas já posso pegar, né, tem nova reação do Buzz, mano Ah, é, ah já tem essa reação, então vai virar caixa, então não vou abrir, né Ouro pra conta aqui, mais ouro pra conta Reação do Buzz aqui, legal também pra caramba, mais ouro E aí a gente tá no nível 57, indo pro 57 Até o 70 ainda tem chão, então vamos batalhar duro Ah, porque a gente quer pegar, claro né, o nosso Born to be Buzz Esse aqui ó, esse aqui é brabo, a skin braba do Buzz mano, vai ser bem legal Então, vamos lá, vamos jogar agora, vamos mostrar pra vocês o que apareceu na minha loja Dá um link que apareceu na minha loja, além é claro do duplicador difícil apareceu dois acessórios O acessório novo do cacto pacato, aquele cacto que aparece, que vira aí um escudo E também quando ele destrói ele acaba gerando cura aí de mil é, pra, pra mim e pros aliados né Então tá aí, pra gente poder comprar e também ver qual que vai ser a ideia, se vai ser bom ou não E é claro, um novo, um novo poder estrelas aí sim pro mano, a área de alcance do super aumenta em 33% esse eu quero muito ver também tudo por ouro, então mano, Na é moral tem que, tem que comprar mesmo mas galera, se você não tá apoiando no canal Bruno Clash ainda, vem aqui, clica aí Bruno Clash, dá o inserir apoia o Bruno Clash, tudo que você comprar sem pagar nada mais, por isso você vai estar tá ajudando o canal também então uma parte do valor vem pro canal também, bom, vamos lá, vamos pegar tudo que tá grátis aqui vamos começar a testar rapaziada Primeiro o Cacto Pacato, mil de ouro, acessório novo na mão do Spike, bora que bora E agora o poder estrela novo do Buzz, mano Buzz tem novo poder estrela agora e eu já peguei, então agora é a hora de testar, né? O anterior, é a duração mínima de atordoamento do Super do Buzz aumenta em 0.5 segundos, meio segundo Então ele aumenta, aumentava, ficava assim, 0.5 a mais, né? Travado o Todo mundo que eu pegasse ali No, no super do Buzz Agora esse aqui ele pega o super mais é, fácil né Porque ele aumenta em 33% a área O alcance Então vamos testar com ele também E vamos testar já no novo modo Ladrão de troféus Então bora lá, vamos jogar, vamos ver o que vai acontecer Agora mano Bora que bora agora, vamos que vamos Vamos ver se vai dar bom aqui, pegamos um time interessante Gostei do meu time Gostei do meu time, bora que bora Vou ficar aqui Posso ficar aqui na defesa, Wesley. O, o Se você quiser, é nóis, mano. Não tem problema, não. Já matamos, já matamos. Já vou ali parar o, o Dyna. Já foi, já foi. Só pegar, só pegar e descer, mano. Só pegar e descer. Já vou até ficar por aqui, mano. Isso. Isso aí, isso aí. Vamos tentar pegar ali. Beleza, beleza, show. Ganhamos, mano. Muito rápido, mano. Ó, já vou travar ali também. E aí a gente já mata GGzaço, mano. Tá aí, ó. 2x0. Muito bom. Bora que bora. Gostamos, hein? Você viu? Agora vamos jogar mais um. Vou mostrar pra vocês do detalhe o, o que que mudou. Vamos lá. Bora, partiu. E, rapaziada, vocês vão perceber o seguinte, ó. O buzzer ele tem um círculo em volta, né? Uma área. Essa área aumentou 33%. Essa área é, é o que faz ele pegar o super dele sem precisar bater em ninguém. Então se tiver muita gente lá, quanto mais tiver se tiver adversário dentro dessa área, ele ganha o super dele. Quanto mais tiver, mais, mais rápido ele pega também, né? Então ele pega mesmo não tendo ali... Ó, já vou tentar dar dano ali. Não consegui acabar com ele, mas... Ó, já tô pegando o super de novo. Já tô pegando o super de novo. Já peguei aqui, ó. Já vou subir. Vamos ver se dá tempo de pegar antes dele de nascer. Peguei. Já vou descer Já vou descer GG Ele roubou o nosso, não roubei o deles Vamos lá, vamos ver se a gente consegue matar ela aqui Ela curou, bandeide, de mano Mandei de nele, não dá, não dá e a treta. Hein? Isso, fechou, muito bem Muito bem, muito bem Bom, vamos lá, estamos aí na, na briga né? Estamos na briga Boa, peguei, peguei Bora, bora, bora, bora, bora, bora, matar. Boa, boa. Aí, agora sim, aí funcionou. Conseguimos defender e agora vamos lá, vamos preparar, né? Vamos preparar. Vamos pressionar. Olha lá, tá rolando o super lá, tá entrando, porque eles estão na. na zona, né? Tem dois na zona, tem dois na zona Peguei, ai, ah, pensei que ia pegar ela, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa Joguei pra frente Nossa, mano do céu Tem que pegar, tem que pegar Isso, isso, isso, só pegar, esquece lá o deles Esquece o nosso, é isso, mano Então vocês viram, né, aquele circo aumentou e esse círculo é o que faz eu pegar o super mais rápido Então eu pego sem bater em ninguém Então eu posso ficar de boa Se tiver gente naquele círculo Eu vou aumentando meu super Vou pegando ele até conseguir completar E aí é GG Então aumentando ele a chance de eu estar sempre com o super é muito maior Agora vamos ver o nosso spikezera Partiu Bora lá então Partiu com o spikezão mano. Nossa mortes mano Meu Deus Galera, comenta aí se vocês acham que o Mort é bom. O Mort é bom nesse modo. Nossa, tomamos. Eu pensei que ia dar pra curar, mas acho que ficou faltando um pouquinho pra curar. Vamos lá. Pelo menos o Mort já matou ali um, já pegou a, a, a sobrinha ali e conseguiu matar. Vamos ver, vamos ver como vai ficar, né? Já vou soltar aqui, ó, meu, meu cacto lá na frente. Bora, bora, bora, bora daqui, daqui! Joguei pra frente, joguei pra frente. Ai, nossa, tentei colocar ali, meu, a explosão do cacto pra, pra rolar, mas não, não deu. Não deu, não deu. Vamos lá, vamos lá, foi quase. Bata, bata, bata. Isso. Curamos, curamos. Vem, vem, vem. Solta, solta, solta. Boa, pegamos, pegamos, pegamos. Muito bom. Curamos, curamos. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Tô pegando, tô pegando. Vai, de... Vai subir ali o Edgar, certeza. Vamos lá, vamos lá. A moleque, ainda matei o mano Deu bom, mano Deu bom, roubei o troféu Ainda consegui matar o mano, saí craquizão Top da balada Meus manos, então foi isso, hein O que, que vocês acharam? Qual você achou melhor aí, o, A skin? A skin não O acessório do Spike Ou o poder estrela Do Buzz Eu gostei do poder estrela do Buzz, mano O poder estrela do Buzz pra mim foi top demais E pra vocês? Comenta aqui embaixo mano. Deixa seu comentário aí pra saber e galera, fiquem ligados porque esse mês vai ter vídeo todos os dias pra vocês, beleza? Então é isso, manos. Muito obrigado a todos. Tamo junto. Fica aí, ó. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Um abraço, Falou e foi. <risos>